Fala aí galera, beleza com vocês? Fábio Facchini falando. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre esse projeto Astar Network, um projeto focado na rede Polkadot, que tem uma parceria interessante com vários investidores e o preço está muito legal para a gente poder agora entrar com mais calma. Vamos dar um overview aqui e aí eu já conto os detalhes. Mas antes de mais nada, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva agora porque todos os dias às 18 horas vai ter um vídeo novo com informações, com dicas, com novas criptomoedas. Então clica aí em se inscrever. Voltando aqui para o Aster Network, ele já está sendo comercializado na Binance, na Gate.io, na Huobi, na Kraken. Então já tem várias corretoras de top linha aqui mas mais ainda falta algumas então tem mais coisa para entrar quando a gente dá uma olhada ele tá na posição 248 ou seja um projeto que ainda não está muito valorizado. ainda tem espaço para valorização a capitalização de mercado hoje 900 milhões de reais deixa eu até mudar aqui para dólar porque real não dá né vamos ficar em dólar que fica mais fácil então 177 só milhões de dólares Olha a diferença certo? o preço de 10 centavos quando a gente dá uma olhada aqui no gráfico de preço total ele lançou lá perto da casa dos 26 e agora tá aqui na casa dos 10 centavos uma boa queda mas nada que justifique que não possa mais entrar no projeto que ele morreu nada disso ele tá no preço muito bacana aqui para a gente avaliar melhor esse projeto vamos dar uma olhada aqui nos investidores Então a gente tem a OKX a gente também tem a Binance Labs a Fenbush, a Resquei a Ryube e a Alameda Research então investidores institucionais muito inteligentes aqui com bastante poder de investimento estão investindo nesse projeto e o que que ele é vamos Olhar aqui a página dele, ele é uma Mutchine para Polkadot e um hub de apps. O que, que isso significa? A Polkadot, pela sua própria estrutura, ela não tem um canal de contratos inteligentes. A Astar Network é justamente isso: uma parachain, uma sidechain, Mutchine, para funcionar no Polkadot, conectando a outras cadeias, seja a Binance, a Ethereum, a Cosmos, conecta com outras cadeias para fazer funcionar os contratos inteligentes que podem ser é, em várias redes, né? Ela pode funcionar em várias redes. Esses contratos inteligentes, tanto na, no modelo que a gente conhece e também muito focado no Web 3.0. Então, o Aster Network, ele está ali por... Atrás, né? A Web Foundation, a Web3 Foundation, que é a empresa que também tem ali o Polkadot, então eles estão muito focados em Web 3.0. Astar é um código aberto, então ele tem desenvolvedores pelo mundo inteiro. É um projeto muito interessante se a gente pensar que daqui a alguns meses ou anos a gente vai trabalhar 100% na Web 3.0. Você vai ser dono dos seus dados. Dono das suas informações e vai poder conectar e comercializar isso na web do 3.0. O que que já tem aqui no ecossistema da Star? Mais de 150 mil Ethereum travados no TVL, mais de 30 mil membros na comunidade e mais de 40 projetos. E aí o foco eles colocam aqui justamente DeFi, NFT e organizações anônimas descentralizadas, a DAO. Isso realmente está muito na tendência hoje, então é interessante a gente ver esse projeto aqui, que é o coração desses contratos inteligentes na rede Polkadot. Como vocês podem dar uma olhadinha aqui na imagem, a gente tem a rede Ethereum, Cosmos e outras que serão conectadas, entrando aqui no Hub justamente para fazer funcionar esses contratos na Polkadot e dentro do portal da Asta já tem aqui funcionando a carteira então tem uma carteira para essa rede antigamente chamava plasma essa rede aí mudou para Astra Network, então vocês estão olhando aqui na tela, está escrito plazo, mas se entrar no aplicativo já está atualizado para Astra também. Então tem a carteira que você consegue acompanhar os seus ativos, tem aqui o staking de apps, então tem os de apps da rede que você consegue fazer o staking aqui nesse aplicativo deles, tem o próprio stake deles mesmo e aqui o histórico das transações que você vai fazer o token Aster em si ele é utilizado para facilitar a governança como vo votações e referendos dentro desse ecossistema você também pode fazer staking deles para ganhar recompensa e também, cada transação que acontece nessa rede, é cobrada uma taxa em forma de Aster que você precisa pagar, assim como na rede BNB, por exemplo, você precisa pagar também essas taxas. Aqui os apoiadores, aquilo que a gente acabou vendo ali um pouquinho, entre outros nomes aqui, a 221 também, muito forte, outros nomes aqui interessantes também. E os apoiadores aqui, como eu disse, um projeto suportado pela Web3 Foundation e Microsoft Startup. Então tem bastante gente interessantíssima aqui participando desse ecossistema, como eu disse para vocês, ele está na posição 248, com 177 milhões de capitalização. É muito baixo. A gente pode ver esse projeto aqui multiplicando por 10 aí não nesse ano, acredito que mais a partir do ano que vem, dadas as condições de mercado aí que temos. E se você gostou desse projeto, eu vou te dar mais um bônus, mais uma dica. Que é o projeto irmão dele, que é a SideShine, o SDN, que é basicamente a mesma coisa, só que ela vai funcionar na rede Kusama. Então, na rede Astar ela é a Parachain da Polkadot, e aqui a SideShine, ela está na rede Kusama. Então, ela funciona basicamente da mesma forma nessa outra rede. E ela também tem um preço bem bacana quando a gente dá uma olhada aí no histórico total. Agora ela tá avaliada em 0.67 centavos de dólar e ela tá na posição 600 com 33 milhões só de market cap. Então esse daqui é obviamente uma aposta muito mais arriscada, porém que tem muito mais potencial também para entregar valor. Ela tem esse valor reduzido porque justamente essa primeira rede que ela dá suporte, que é a Kusam, ela é menor, mas ainda assim tem o seu potencial para o futuro então se você gostou de um provavelmente você vai gostar de outro também porque eles são projetos irmãos e faz sentido se você investir em um pelo menos colocar um 20 ou 10 nesse outro menor para ter essa possibilidade de ganho aí mais alavancado aqui é a telinha do aplicativo da Astra então como vocês podem ver aqui tem o balanço a carteira que você pode conectar a sua carteira tem os aplicativos para você fazer steak então aqui eles estão mostrando para gente que já tem mais de 400 milhões de dólares travados em mais de 44 aplicativos então tem aqui para você entender se tem algum que você possa entrar tem a ponte também para você fazer a sua transferência de ativos de uma rede para outra então você pode transferir da Astar da BNB da Polygon e do Ethereum para a rede Astar então isso que é a ponte você pega por exemplo um ativo aqui da rede BNB, que vai ser, por exemplo, o BUSD, então o dólar da Binance, você pode mandar ele para a rede da Astar. E isso é a ponte, você vai transformar um ativo que é nativo da rede BNB, ele vai ficar num contrato inteligente e do outro lado ele te libera um ativo Astar correspondente. Então isso é a ponte, caso você queira transacionar na rede Astra, você consegue fazer essa ponte, que é bem tranquilo. Por exemplo, se eu mandar um BNB, eu vou receber um dólar, que no caso, né, eu vou receber 99 centavos de dólar. Então é bem tranquilo fazer essa transferência se você precisar. E aqui por último tem o Plasma Lock Drop, que aí é algo mais avançado para quem realmente está procurando ali um desenvolvimento mais avançado mas eu não vou entrar nesse caso agora porque o que a gente está buscando aqui são bons projetos para investir não somente para desenvolver né os aplicativos e tal. aqui eu acho que a gente é mais investidor do que desenvolvedor então fica com essa dica aí para você colocar no seu caderninho para estudar essa asta no site deles que eu vou deixar aqui na descrição tem a parte de documentos aqui que é bem legal e aí você pode entender aqui melhor o que que é o projeto é, tem aqui né o que que é o projeto a introdução a jornada como que eles começaram para onde que eles vão mas basicamente a intenção principal repetindo eles querem ser a rede de contratos inteligentes e o web 3.0 que vai conectar polkadot com outras blockchains transformando a jornada dos consumidores e dos usuários de forma muito mais simples e também dos desenvolvedores, fazendo vários aplicativos de forma funcional, inteligente e eficiente, com escalabilidade. Então, é um projetinho muito bacana para você colocar na sua lista de estudo. Se você gostou dessa dica, deixa aí seu comentário, se você já conhecia, se você está conhecendo agora, se você já está investindo. Vamos conversar aí para entender melhor, se vocês quiserem, a gente faz outro vídeo é, esmiuçando, entrando no detalhe desse aplicativo, desse projeto, mas não se esquece de se inscrever no canal para a gente poder chegar a mais pessoas e isso ajuda bastante. Eu te vejo no próximo vídeo, fui!